Fala aqui, tudo certo com você? No conteúdo de hoje nós vamos falar sobre no-code e low-code, logicamente com viés arquitetural. Ou seja, a gente vai ver os prós, os contras, seguindo a metodologia que a gente traz para vocês aqui sempre. E ficando comigo até o final deste conteúdo, você vai aprender não só somente os prós e os contras e toda essa visão estrutural que nós sempre passamos no nosso conteúdo, como também vai aprender uma forma incrível de aplicar a prática de low-code sem os contrapontos que essa forma de, de construir aplicações traz para você. Bacana? Então bora para o vídeo! Muito bem, se você é novo por aqui, muito prazer, eu me chamo Carlos Pisani especialista em arquitetura e eu ajudo profissionais de TI a irem do zero a expert na área de arquitetura de sistemas. E eu recomendo que você se inscreva no nosso canal, porque eu trago sempre conteúdos novos usando essa metodologia que a gente traz aqui, prós, contras, quando utilizar, quando não utilizar, né? todo esse mindset de arquitetura para todo o nosso conteúdo. Então, se inscreve no nosso canal, você não vai se arrepender. Legal? Então, começando no começo, o que é low-code e no-code? A diferença entre low-code e no-code é que você cria aplicações basicamente com pouco código ou com nenhum código. Então, no-code é quando eu não tenho nenhum código, é zero código, e low-code é quando, para construir minha aplicação, eu preciso colocar ali uma pequena codificação. Então, eu consigo customizar um pouquinho o meu código ali, né, a minha aplicação, com código, tá? Com inteligência é, de programação. Então, fundamentalmente pensando em time to market, ou seja, entregar aplicações rapidamente, né, com um tempo de construção muito curto, tanto para no code quanto para low code, é necessário que você utilize uma ferramenta, uma plataforma para geração dessas aplicações. Ou seja, na prática, na prática, para você criar aplicações, né, dentro desse conceito, você precisa ter uma ferramenta visual ali, onde você arrasta, por exemplo, as formas, né, colocando ali como se fosse um BPM, né, uma BPMN, né, colocando ali a, a, as, as caixinhas, ligando uma na outra... Você, com isso, já geraria o seu código, a sua aplicação, escolhendo alguns templates, muitas vezes até para front-end, né? Então, basicamente, é necessário que você tenha uma plataforma para a geração da sua aplicação. Essa plataforma, muitas vezes, ela cobre back-end, front-end, camada de dados, a parte de segurança, cobre vários aspectos da sua aplicação. Tudo bem? Então, é, esse tipo de plataforma, quanto mais recursos ela, ela possibilita, né, quanto maior a variedade de tecnologias embarcadas dentro dela, é, tipicamente né, mais rica ela é, mais opções ela dá é, para a empresa construir sua aplicação. Né? Ou seja, de repente a empresa tem ali uma cloud Azure, né, ou a outra tem uma cloud AWS. Se essa ferramenta possibilita a geração de aplicações on cloud, para duas clouds né, diferentes, então ela é mais abrangente. Tipicamente, quanto mais abrangente, mais cara também. Então, eu separei aqui para a gente uma pequena lista com algumas das plataformas que suportam low code ou no code. A primeira da nossa lista é a Microsoft Power Apps. A segunda é o Google App Maker. A terceira é a AWS Honey Code. O quarto é Outsystems, é uma ferramenta que tem crescido bastante na atualidade. A quinta já é uma super consolidada de mercado, Salesforce. E a sexta é o Monday.com, que também tem ali algumas é, funcionalidades para você acelerar a construção ou a customização da, da sua aplicação. Bacana? Então, de forma extremamente sintetizada, low-code no-code é a prática de você construir aplicações, muitas vezes back, front e, ou o conjunto todo, né? até aplicativos mobile às vezes entram aí. É, como white labels né? já, já entra ali uma, uma versão móvel do seu é, do seu produto né? já é possível customizar web e tudo mais sem a necessidade de codificar toda a aplicação contratar um time montar um projeto construir tudo do zero então ele te traz boa parte de tudo isso já implementado já construído bonitinho entregue para você colocar ali em produção então agora chegou a hora de a gente falar sobre algumas curiosidades sobre low code e no code a primeira delas é que várias essas ferramentas, elas têm um foco específico, tá? Por exemplo, algumas trabalham especificamente com CRM, outras trabalham especificamente com microservices, tá? É, exemplo disso, a, a Sensidia ela tem uma plataforma de low-code, né? a plataforma da Sensidia possibilita low-code. No próprio portal deles, eles falam disso. Então, é uma ferramenta que é focada na parte de back-end, e trabalha com low-code, tá? Você pode colocar, considerar aqui, até mesmo que o WordPress... é uma ferramenta de low-code para front-end, porque ele já te entrega várias coisas prontas e é necessário que você simplesmente customize. Então, existem várias ferramentas, várias plataformas que possibilitam que você minimize o seu esforço de implementação, de desenvolvimento, ou que até mesmo faça com que você não precise codificar. É um exemplo disso? É, ferramentas que geram uh, todo o código né, do, teu, do teu banco de dados a partir de um desenho era bem comum se fazer ali antigamente em ferramentas do tipo é, Enterprise Architect, ERwin, é, né, na época do Windows, ali todo mundo usava Windows e usava ERwin ali para modelar as, as tabelas né, e com base nisso já se dava ali todo o modelo bonitinho, dava script de construção do banco de dados Hoje em dia, né, até com migration, né, a partir do teu, da tua camada de domínios, você já gera também a tua camada de dados. É uma forma de você não precisar codificar aquela camada. Né? Então, é, de certa maneira, é uma ferramenta de no-code para database. Então percebe? São várias as camadas que você pode aplicar essas práticas. Existem várias ferramentas, várias plataformas que possibilitam que você vá lá da camada de dados até o front-end. Uma coisa interessante para você falar é que esse não é um conceito novo. Isso vem de bastante tempo atrás. Eu me recordo há quase 20 anos atrás de ouvir pela primeira vez é, algo relacionado a produtividade, né? a redução de, de códigos repetitivos ou da necessidade de descodificar algumas camadas. Então era bem comum né? se se ouvir falar ali de geradores de código, né? ferramentas que geravam automaticamente parte do código. E mais ou menos nessa época, o Rational Hose, que é antigaço, nem existe mais, ele gerava já toda a camada de back-end, é, assim, né, você desenhava ali as classes e ele gerava ali já um scaffold com propriedades, com métodos, trazia tudo já pré-gerado para você. O que você precisava fazer era colocar a, a codificação dos métodos. Né? Então já se tinha aí uma produtividade em, em se manter ali, né, em se fazer é, de acordo com o que foi especificado. Era um documento, né, chegava esse documento na mão do desenvolvedor e junto com ele é, chegavam ali também ah, os templates, né, já parte do código implementado. Então isso não é um conceito novo. O EA da Sparks era uma ferramenta que fazia isso com maestria. Deve fazer até hoje, deve continuar fazendo, né? desde a camada de dados até front-end. E, assim, existem alguns pontos negativos disso, tá? É, e por isso que não é tão utilizado assim na atualidade. Mas é, é um conceito né, que já é antigo. Há muito tempo atrás você fala disso. É, Existiam-se projetos como Castle Project, né, que montava praticamente, ah, eu quero construir um CRM, e você falava mais ou menos o que você queria ali dentro. Ele já gerava todo um código, boa parte pronta, né, até com algumas funcionalidades prontas. Tem GeneXus, tem a BAP, então tem várias ferramentas aí que são antigas, né, que já tem um bom tempo aí de mercado, que tinham essa proposta de reduzir o esforço de implementação, de construção, né, de codificação mesmo das aplicações. E é engraçado que sempre que a gente ouve falar disso, né, naturalmente, o pessoal que está entrando principalmente na área de desenvolvimento fica com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Poxa vida, será que é, meu futuro como desenvolvedor está ameaçado? Eu falo pra você, né? há 20 anos atrás é, falava-se ali que, que programação ia ser a, a, a profissão aí do futuro. Ia se ter aí cada vez mais e mais empregos. E olha, de 20 anos para cá eu não vi diminuir nem um pouquinho. A área de TI só cresceu. Papéis novos surgiram e a área de desenvolvimento, então, o que tem de ferramenta, de tecnologia, é, não tá escrito, tá? Falo que pode ficar tranquilo que é apenas mais uma forma de se construir aplicações, tá? Ela tem um foco específico, um nicho específico e tem contrapontos. Os contrapontos são muito fortes e a gente ainda vai ver um pouquinho mais para frente nesse conteúdo. E pra gente fechar essas curiosidades, eu diria para você o seguinte, low-code e no-code, eles têm uma diferença é, bem grande no tocante à possibilidade de customização, Tá bom? Então, à medida que o, o no-code não te possibilita praticamente você é, customizar nada, porque você não consegue colocar código dentro da sua aplicação, né? O low code te possibilita colocar um pouco de código. Então, é possível que você customize algumas regras de negócio, algumas integrações, né? O que te abre aí um leque de, de, de flexibilidade muito maior quando se está falando de low code Tá? Então, o no no-code é bem fechado, é um planeta ali extremamente restrito. Você está preso, literalmente, ao que a interface gráfica te oferece para montar a tua aplicação. E no no-code você já consegue um pouquinho mais de flexibilização. Então, de repente, alguma regra de negócio que não é atendida, né? Ou, sei lá, algum tipo de integração que precisa acontecer, você consegue fazer de uma forma é, mais fácil. Eu não estou falando que no-code te impossibilita. Algumas ferramentas de no-code você abre ali a fazer integração, né, e aí você consegue configurar é, os parâmetros de entrada, de saída, URL, mas, assim, acaba ficando uma linguagem, né, é, para quem não conhece de programação, tentar colocar... É, montar essas integrações às vezes é um desafio, porque tem que se pensar no JSON que é gerado, que é retornado, ou no SOAP, enfim. Então acabam virando aí é, obstáculos também para plataformas principalmente de no-code. Tá? Então essa é uma curiosidade e um ponto importante a ser considerado. No-code te fecha mais, você tem menos possibilidade de customização e low-code tem mais possibilidade de customização. E nesse contexto, tanto as ferramentas de no-code quanto low-code, muitas vezes geram códigos que são praticamente impossíveis de se dar manutenção, então é um aspecto aí muito importante para se tomar cuidado né, no momento de escolher uma dessas ferramentas. Tanto no-code quanto no low-code, é importante entender como que ele gera esse código final, né, como que ele é disponibilizado. Afinal de contas, talvez um dia você queira mudar de plataforma, né, é, ou então é, evoluir a sua codificação com alguma coisa que não exista dentro dessas plataformas. Aí você vai precisar extrair o código para poder fazer uma refatoração. E se o código for impossível de ser é, mantido, evoluído, alterado, aí fica realmente muito complicado, tá bom? Um ponto importantíssimo aí para você considerar. Então, antes de você escolher a sua plataforma de low-code ou low-code, algumas coisas são importantes que você tenha aí em mente, tá? Para você é, tomar uma escolha sábia, né? Uma escolha que não vai te dar dor de cabeça no futuro. A primeira delas é você ter uma visão estrutural. Eu diria que você montar ali, talvez um, um, um MDL mesmo, ou então, usando o C4 ali, quais são as caixinhas que essa plataforma gera, né, ela gera o okay que aqui pra gente? Ela gera microserviços, ela gera aqui uma camadinha de API, né, ela suporta aqui, de repente, a parte de banco também, ela suporta front, o que, o que, que essa, essa ferramenta suporta? E, em cada uma dessas, dessas caixinhas, né que tipo de código que ela gera? Então, por exemplo, front-end, ela vai gerar para gente o quê? É um WordPress que ela retorna? Ou ela retorna um código mesmo, implementado, de repente, usando o usando React, usando Angular? O que, que ele suporta? Ele suporta mais de uma tecnologia? Ou é fechado, né? É só uma tecnologia aqui, né? Ou pior ainda, é específica proprietária, né? É só da, da própria plataforma ali, aquele código de front. E a parte de APIs? E a parte de microserviços, caso tenha microserviços ali também, serviços de integração, a parte de segurança aí no meio, né? Como é que isso tudo funciona? Né? É, é importante você considerar tudo isso, dentro da, dessa plataforma, né, antes de você escolher se você vai utilizá-la ou não. E por que, que é tão importante você fazer uma big picture, assim, né, uma visão macro, e entender exatamente o que, que é gerado em cada uma das camadas? Porque essa é uma relação de longo prazo. Você está contratando ali uma plataforma, é, provavelmente para fazer o seu, o seu app, o seu MVP ali, e tende a durar essa relação, né? tende a ser algo um pouco maior do que simplesmente entreguei um MVP, vou jogar fora na semana que vem e vou começar a implementar é, a minha aplicação do zero, vou refazer do zero. Quem procura uma ferramenta como essa, principalmente no, nos contratos ali, tende-se ali contratos de um ano, de dois, de 36 meses. É, normalmente se começa até com um trial ali, né? mas a, a relação aí acaba sendo de longo prazo. Então se você contrata uma ferramenta que te entrega um front que você não tem ninguém para manter, ou vamos supor que você está começando agora e você está partindo para uma ferramenta de low-code logo de cara e contratou aquela ferramenta. O código que ela gera é um código que o mercado, né, não tem mão de obra no mercado, por exemplo, né, o mercado não conhece, é, vai ser complicado você depois evoluir essa plataforma, né? ou então migrar para uma outra plataforma. Isso vai te fazer um lock-in nessa ferramenta, com certeza. Então é importantíssimo você avaliar esse tipo de, de aspecto né? antes de fazer a contratação da plataforma. E é aí que um arquiteto ajuda e ajuda demais, porque ele tende a levantar os requisitos arquiteturais, fazer todo o casamento desses requisitos de arquitetura, né? como a gente sempre fala no nosso conteúdo, com é essas, esses aspectos aqui da, da ferramenta. Ele vai fazer todo esse casamento e com base nisso ele vai conseguir direcionar a melhor ferramenta. Tá? Então essa é a grande diferença de você ter um arquiteto fazendo o papel de arquiteto mesmo dentro da tua companhia para um caso como esse, né? para uma escolha tão importante como essa. Muito bem, agora chegou a hora da gente falar sobre os pontos fortes de low-code e no-code. E é, eu saliento aí que o primeiro e mais importante dos pontos fortes de se adotar, né, se utilizar uma plataforma como essa, é, sem dúvida nenhuma, o Time to Market. Por quê? Quem busca esse tipo de ferramenta está buscando, principalmente, entregas rápidas, colocar rapidamente um produto em produção. Então, o nosso primeiro ponto forte é entregas rápidas. O segundo ponto forte é padronização. Uma vez que você está usando uma ferramenta para gerar o seu código, em geral, o código sai totalmente padronizado. Ele é construído, né, ele é codificado, por uma ferramenta e, por isso, ele sai sempre usando ali um padrão de nomenclatura, de espaçamento, de, de tudo, né? Em relação à construção dos, dos objetos, das classes ali por trás, se for orientado a objetos. Então, o código sai, sim, muito padronizado. O terceiro ponto forte é a curva de aprendizagem, que ela é bem curta. Uma vez que a ferramenta ela te provê ali é, uma interface visual para construir a sua aplicação, você consegue fazer uma, uma aplicação com uma curva bem pequena. Muitas vezes a pessoa nem mesmo precisa ser um desenvolvedor para implementar a aplicação, principalmente quando a gente está falando de no-code, tá? E, em geral, essas ferramentas têm ali vídeos, tutoriais, que ajudam você a sair do outro lado, a construir a sua aplicação. O quarto ponto, e esse aí é, é matador assim, para startups, né, para empresas que estão no comecinho da sua operação, é a questão da previsibilidade do custo, tanto para implementar quanto para manter. Então você já vai ter, né, logo de partida, uma clara visão de quanto vai custar para você implementar a licença, né? Quanto vai custar essa licença ali da, da plataforma, é, enfim, e, e com o passar do tempo, né? Com mais usuários, quanto que vai custar. Muitas dessas plataformas já te dão até é, a infraestrutura pronta, já te dá publicado ali na infraestrutura deles ali, é, o produto. tá? Então você vai ter uma visão clara de preço, né? tanto para manter quanto para construir, o tempo que vai se levar. Né? Então isso daí também infere no custo, né? ou seja, o tempo e a quantidade de pessoas envolvidas no projeto né? para implementar e para subir ali a, a sua aplicação. Tá? Então isso é matador para empresas que estão no comecinho. E como último ponto, né? vem a questão da assertividade em relação a prazos também para empresas que estão no comecinho, né, para todas as empresas isso é importante, e tipicamente em TI se subestima, né, se erra ali na, na estimativa, muitas pessoas vão com ansiedade e colocam ali, ah não, isso aqui é simples de fazer, e na hora que começa a implementação, <risos> se descobre ali pontos que atrasam o desenvolvimento. Então, é, é outro aspecto bem interessante desse tipo de plataforma, né, que você vai ter menos surpresas, uma vez que está tudo já encapsulado. Eu já vi também se ter surpresas negativas com low-code, tá? em situações que se achava ali que a integração funcionava, que era perfeito, e na hora que foi colocar na prática mesmo, precisava de um, um pequeno detalhe que se esqueceu ali de uma integração, e não dava para colocar, então foi muito trabalhoso, foi muito complicado colocar, acabou atrasando todo o projeto por causa disso. Então são pontos aí que precisam ser avaliados. Mas não deixa de ser uma grande vantagem. Em geral, você consegue ter uma grande, né, um grande coeficiente de assertividade nos seus prazos. Bom, então agora chegou a hora da gente falar dos pontos negativos de se si utilizar low-code e no-code. tá? Os pontos contras. O primeiro deles é que você fatalmente vai ficar preso, vai fazer um lock-in em um parceiro, tá? É, então é importante você escolher com sabedoria esse parceiro, porque você vai ficar preso nele por um tempo, pelo menos, né? À medida que você vai implementar tudo, fazendo uso dessa é, interface deles, né, vai ser mantido por essa interface, por essa plataforma, tá bom? Então esse é o primeiro e talvez o, o pior de todos. Você vai ficar ali preso né? àquela plataforma. O segundo é que você vai limitar o seu desenvolvedor a apenas o que a plataforma suporta ou oferece. Tá bom? Então o teu desenvolvedor não vai conseguir fazer mágica, não vai conseguir implementar muitas coisas. Talvez ele tenha que bater muito a cabeça ali para conseguir customizar alguma coisa. Muitas vezes é até necessário pedir para fabricante criar um módulo adicional ou uma customização adicional. Muitas empresas fazem isso, tá? elas customizam de acordo com o cliente e aí elas colocam ali um contrato de suporte, de manutenção, que te amarra ainda mais, né? que reforça ainda mais o primeiro ponto. O terceiro é que o código que é gerado automaticamente muitas vezes tem uma qualidade ruim. Muitas vezes é difícil de você entender esse código, ou ele concatena, ou ele coloca uma nomenclatura estranha, né? Eu já vi códigos que são gerados automaticamente, que parte em português, parte em inglês, o código fica bem estranho na hora de você é, ler depois, né? principalmente aqueles que geram naquela notação fluída, né? uma notação funcional, né? bem conhecida antigamente aí como programação fluente, né? inclusive a gente tem conteúdo no canal Falando de programação fluente, eu vou deixar aqui no card um, um link para você assistir depois. Então, quando o código é autogerado, né, por ferramentas, é, é bem comum que se tenha realmente esse tipo de problema, tá? O código fica realmente estranho, ou alguns códigos ali ficam impossíveis de se manter, de se evoluir, é mais se você jogar fora e fazer de novo, reescrever. O que pode ser um grande problema na hora que você for migrar, né, de uma plataforma para outra, ou evoluir, a, a tua aplicação para passar a ser parte da, do, do teu arsenal corporativo, construído e mantido internamente, né? Aí talvez seja uma grande dor também. Como quarto ponto, toda a questão de manutenção, de monitoramento, de troubleshooting fica também preso ao que a ferramenta oferece para você. Então, por exemplo, se a ferramenta oferece ali é, um arsenal de log, uma formatação ali, né? Um log estruturado de uma determinada forma, é por ali que você vai conseguir fazer um troubleshooting. Muitas vezes você não consegue exportar esse código é, para fora da ferramenta, né? E utilizar, por exemplo, um Elasticsearch para organizar essas informações, né? Trabalhar ali com Kibana né, ou um Grafana para vislumbrar essas, essas informações de uma forma que você consiga ali né, categorizar, qualificar, quantificar a, as informações e determinar onde realmente está tendo algum tipo de problema. Né? Muitas vezes a infraestrutura é tão fechada, né? a própria infraestrutura ali da plataforma que são eles que cuidam de tudo para você. Mas nesse contexto, se você tiver um problema de lentidão, né, você vai abrir um chamado ali para tentar resolver aquele problema de lentidão, seu chamado vai concorrer com o de outras pessoas. Né? E se um outro cliente, né, se for uma infra compartilhada, um outro cliente daquela plataforma bombardear a plataforma com requisições, talvez impacte no teu código. Assim como também né, um pedido de outro é, de outro cliente dessa plataforma, pode impactar também de forma negativa no teu código, pode gerar erros, enfim, essas coisas podem acontecer. Por mais bem feito que seja implementado, né, sempre tem um risco. Então esse é um ponto importantíssimo, você acaba ficando preso também ao ferramental de logs ali e, e monitoramento que a plataforma te oferece, tá? Então você fica restrito em relação a isso também. E a gente fechar, você acaba tendo um grande problema relacionado a... R.A.s, tá? Seus requisitos arquiteturais. Por que que você tem problema com isso, né? Porque os seus R.A.s, eles são únicos. É difícil você ter requisitos arquiteturais é, iguais, exatamente iguais, de alguém, mesmo que seja um concorrente teu. O seu negócio é único. Certamente você tem as suas parcerias, você tem né, a sua forma ali de, de construir a senilidade da tua equipe, é, o ferramental que você acabou escolhendo, muitas vezes até em razão das parcerias que você tem, tá? Então, esses requisitos arquiteturais eles são únicos. Muitas vezes você precisa, enfim, exportar mais informações, ter mais preocupações de segurança ou de escalabilidade ou de elasticidade do que o seu concorrente. Às vezes você não tem o mesmo potencial financeiro de investimento mesmo, é, como seus concorrentes ou como outras empresas, então seus R.A.s eles são únicos e você, nesse contexto, acaba ficando limitado ao que a ferramenta te oferece. Então, a nível arquitetural mesmo, Uh, um arquiteto, aí, nesse caso, consegue te ajudar a escolher a ferramenta, né? mas ele vai acabar ficando limitado em relação aos requisitos arquiteturais que evoluem. Tá? Os requisitos arquiteturais, tipicamente em uma empresa, com o passar do tempo, né, a estratégia evolui, as pessoas evoluem, o negócio evolui, as parcerias mudam, então os requisitos arquiteturais também evoluem. E nesse contexto você acaba ficando bem amarrado, bem preso, e, e fica complicado, a não ser que a empresa, né, a plataforma, é, provenha uma, uma grande gama ali de opções, você acaba ficando limitado, tá? Sem contar que muitas vezes também, esse também é um ponto negativo, um plus aí, a, a plataforma muda a, com quem ela vai trabalhar, né? Ela estava trabalhando talvez ali na AWS, não, não vamos mais trabalhar com a AWS, a partir de agora só a GCP, e talvez a sua empresa né, tenha algum tipo de restrição em relação a trabalhar com a Google, com a GCP. E aí, né? ficou ruim, ficou complicado, né? mudou-se ali a, a forma de trabalhar, o código que é gerado e tudo mais, e você acabou ficando é, refém desse tipo de situação também. Esse é um grande ponto negativo, que às vezes você tem uma parceria direcionada para um caminho e você acaba precisando ir para outro caminho. E agora finalmente chegou o momento de nosso falarmos sobre como você conseguir ter na sua companhia, na sua empresa, no teu produto, a prática de low-code, sem os pontos contras que a gente acabou de falar. Na verdade, essa é uma prática que ela é bem comum, principalmente nas gigantes, a Amazon, a Netflix, a Microsoft, né? esses grandes players, eles adotam essa prática internamente, exatamente para ter mais produtividade, que é basicamente a construção de frameworks ou CLIs, tá? É o um E.O. aqui, tá? Muitas vezes se tem os dois. O que, que, que, que é isso? Né? Isso daqui são aceleradores. São ferramentas que vão ajudar a, a implementar mais rápido. Então, por exemplo, se nós tivermos uh, um cenário onde nós escolhemos aqui uma série de ferramentas, né? Vamos supor que eu escolhi aqui minha Cloud AWS. Tá? Vamos supor que eu escolhi que meu banco aqui é um Postgre. Tá? E aqui a gente poderia ter, sei lá, uma camada de microserviços aqui implementada em .NET, em Java, em qualquer tecnologia, tá? Mas eu escolhi, eu tive os meus requisitos, me levaram a isso, eu tenho um time que domina esse tipo de tecnologia, tá bom? Então, eu tenho aqui um, um ferramental, né, de segurança, vamos supor que eu tenha aqui um Akamai, tá? E vamos supor que é, o nosso front-end aqui, sei lá, seja implementado fazendo uso de Voo, Tá? Então, eu tenho aqui uma, uma escolha, eu tenho uma, uma plataforma é, escolhida aqui de desenvolvimento que se baseou, né, naturalmente, nos meus requisitos arquiteturais, né, é, nas minhas variáveis arquiteturais, com a similaridade da minha equipe, eu tenho equipe, eu vou fazer em casa. Então, teve várias né, é, variáveis arquiteturais que levaram você a tomar essas decisões, a fazer essas escolhas. Tá? Nesse contexto, muita coisa aqui vai ser repetitiva. Tudo bem? Então, por exemplo, eu poderia ter aqui, falar que eu vou trabalhar com toda essa camada aqui e essa camada aqui, fazendo uso de containers. Tá? Então, eu vou usar um orquestrador de containers. Vamos supor que a gente está trabalhando ali com, enfim, Kubernetes. Né? É, para subir os meus containers aqui, o desenvolvedor precisa fazer o quê? Né? Ele precisa implementar um código ali, um, né? um infrascode ali, né? você vai ter que implementar um YAML é, para fazer a subida desse arquivo. Ou alguém vai precisar fazer isso mesmo que seja ali com terraform por baixo também, vai precisar alguém vai fazer isso, né? E se você tiver aqui uma ferramenta, um CLI que já gera para você esse Emo, né? Que que vai acontecer? Tem produtividade. Eu já vou gerar automaticamente o container. E esse container eu já posso publicar ele em produção. Se eu tivesse aqui alguma coisa a mais, eu tivesse aqui um feature gateway, tá? Tivesse um feature, né, usando a prática de feature toggles, tivesse aqui um feature gateway, né? Como que eu faço para habilitar ou desabilitar os meus toggles? Quais são os steps, né? Quem que aprova, quem que valida? Eu posso colocar isso num CLI também, tá? Conexão com banco. Isso daqui quantas vezes não vai ser repetido daqui para cá, né? Quantas vezes? Muitas, né? Cada microserviço você vai ter que repetir esse código. Tá? Você consegue colocar dentro do seu framework. Você faz um framework, entrega para o desenvolvedor e aí ele não precisa ficar toda hora criando o objeto para conectar com o banco, se preocupando com string de conexão. Né? Isso aí também você pode trazer para cá, para o framework, algo que encapsule a forma né, de você obter informações de um cofre de senhas que você poderia ter aqui. Né? Talvez você tivesse um cofre de senhas. Então vai encapsulando isso, vai dando para o desenvolvedor né, a, a possibilidade dele focar no código, na regra de negócio, no que interessa, e abstrai dele o restante. Tá? Então vai abstraindo dele toda a necessidade dele fazer <risos> esse código repetitivo de conexão, aqui a integração com, com um cofre de senhas, um ferramental relacionado de repente à fila, né? de repente você tem um rabbit aqui no meio. Então você escolheu, você tomou suas decisões arquiteturais. E aí você encapsula isso em aceleradores, frameworks, toolkits, CLIs, não importa, você coloca isso em, em aceleradores para o seu desenvolvedor conseguir implementar mais rápido tá bom? Nós temos um conteúdo bem completo sobre frameworks, eu vou deixar aqui no card para você assistir depois, tá? depois que terminar esse vídeo, é... e, e vale bastante a pena esse tipo de prática. Inclusive, aqui na ARC, a gente com frequência recomenda para os nossos clientes, tá? A gente, vários clientes já fazem uso de frameworks que a gente customizou para eles, a gente tem uma certa expertise já interna para fazer esse tipo de projeto. Então, percebe? Você pode construir os seus aceleradores, né, de forma que vai encapsular todas as decisões arquiteturais tua e prover a prática de low-code para o teu produto, para a construção do teu produto, né, para o teu projeto. Isso vai ajudar o teu desenvolvedor, vai ajudar a tua empresa a ter time to market. Isso vai te ajudar sem ter o ônus que as plataformas de low-code e low-code é, naturalmente impõem, né, trazem aí, para implementação dos seus produtos. Beleza? Então, aqui, se esse conteúdo fez sentido para você, eu vou te fazer um pedido. Deixa um joinha para gente. Isso ajuda demais a gente a evoluir o nosso canal, a trazer mais e mais conteúdos como esse para você. Legal? Então, até a próxima.